Ai, meu pipi! O QUÊ?! O QUÊ?! Mano, tem duas chicas, véi! Ok, só não deixar esses robôzinhos corno me ver. Tadinho Fred! Gregory, what que você está See. <risos> Desculpa, Fedão, não vou mais fazer isso não, tá? Investigue o duto de ventilação no Maser Size. Ok, a minha dúvida é, Maser Size é um dos lugares daqui do palco principal ou oh, não? Roxy Raceway, Bunny Ball, Maser Size. Mano, os caras não, não prestaram pra fazer uma animaçãozinha dele saindo, velho. Beleza. cool These buttons change the maze. Tá. Eita... Right Cadê é todo mundo? Leo era o único que tinha uma cópia da chave do contorno do labirinto. Mas eu não o vejo há meses. Talvez aquele bot sinistro saiba onde está a chave. Leo deveria tê-lo treinado para cuidar do labirinto. Mas em vez disso enganou o bot para fazer o trabalho inútil embaixo do teatro da creche. Vou conferir depois da reunião de equipe desta noite. Bem... Ah, isso que eu ia falar. Eu queria um save. Ok. Eu não faço ideia, né, do, de como... Como é que vai ser o labirinto, então não adianta nada eu tentar mudar alguma coisa, até porque aparentemente não dá. Ah, dá sim. Então, há um vento vent in que leva that leads to the Eu acredito que há um panel de controle para o maiz de aqui em algum lugar. Tá, então quer dizer que no fim do labirinto... Existe um pinto, existe uma vento. Tá, eu creio que a gente vai ter que meio que memorizar os pedaços aqui. Message, the the ok, tá, bora pra creche então, né, mano? Rever o nosso amiguinho Sol, maravilhoso. Ai, que susto! Fred, Fred, Fred Ah, ela tá ali atrás, foda-se Meu Deus, textura, textura, ok Contra a chave de controle do size no teatro da creche Essa música, velho, já ouvi ela muitas vezes hoje Ela um, é lá dentro? Security Alert! Security Alert! Woo -woo -woo -woo! Achei que é algum animatrônico ia me ver, velho Será que é aqui mesmo, vem? Ai, meu Deus. É ali mesmo. Engraçado que os caras criaram esses robôs... Esses robôzinhos, assim, pra... para ser... Pra ajudar na segurança, né? Pra ver se tem algo errado durante a noite... Mas deram pra eles uma visão de um metro de distância, velho. Hum, baratinha. Aí eu tô falando, essa câmera serve muito bem de lanterna. To Freddy Fazbear's Fazbear Theater. Ok. Ai meu Deus. Filho da puta o bicho virou do nada, mano. Fredão. Oh meu Deus! De que adianta o Fred querer me ajudar, sendo que ele vem da mesma direção que o bicho, véi? Olha o fox. Hum. Bom, o bicho vai acordar, né? O bicho vai acordar, né? O bicho vai acordar, né? Instruções do Size. Mova azul para o canto. Você deve ser capaz de resolver depois disso. Azul para o canto? Nossa, velho. Esses bichos podem acordar a qualquer momento, mano. E essa sensação é horrível. Esse bicho tá lavando roupa aí? Que isso, Lúcio? Por quê? Tá, ah, então... Ah, esse daqui... Isso é o que eu precisava para mexer no labirinto, né? Tá, tá. Mas eu quero ver o que mais tem aqui. Eita porra Nem fodendo, nossa Nem lagou, nem lagou Meu Deus Tem só mil Endoesqueletos atrás de mim Agora Mano Fredão, beleza? Não vou fazer isso com você. Ai, meu Deus. Fredinho, Fredinho, Fredinho, Fredinho. Ai, Chaves! Por favor, aguenta, Chaves. Hum. Bem. Derrote, monte, tire as garras dele, caralho. Tá, ele fala pra mover o azul pro canto, né? Tá, é aquele lado final que eu preciso mover. Aqueles... Aquele é. Ali... Meu senhor! Mano, não tô entendendo. Bulhufas. Oh, calma. Isso aqui alterna entre é, vertical e horizontal, certo? O foda é que essa camerazinha aqui parece que não serve pra nada, mano. Que Se eu não tiver maluco agora, acho que agora foi. <risos> Pipi. ah oh, o bicho vai vir atrás de mim, né? Ai, meu Deus. Ó, oh, lagoa é porque vai dar merda. Lagoa é porque vai dar merda. Mano. Encha o balde Meu Deus, o bagulho atravessou, foda-se Que que O cara vai meter bala em mim, velho. Calma aí, amigo. Calma aí, calma aí. Calma aí, nós começamos com o pé esquerdo. Ai, que bom que ele é burro. Tá, ahn... Um... <risos> ele é bem burro, mano. Será que eu vou ter que dar tirão nele, velho? Eita porra, ele dá uns pulos, velho. Isso, aperta. Não consigo apertar, foda-se. Meu Deus, eu não consegui. Eu apertei duas vezes e eu saí do bagulho. Vou morrer. Vou morrer agora, fodeu. Oh, oh, oh. na moral, na moral. Beleza, mano. Beleza, beleza, beleza, beleza, <risos> ah, na moral que não é pra fazer isso, calma, enche o balde, eu tenho que encher o balde, velho, beleza, agora eu entendi o balde, mano, ele é meio louco das ideias, né, mano, ele cai em cima da cerca. <risos> achei que ele ia cair pra fora do mapa. Nossa, é muito ruim, a a hitbox esse bagulho, velho. <risos> Bicho louco, velho. Que deve ser aquele botãozinho Porra, jogo, decide Primeiro tem que encher Depois tem que esvaziar o balde Oh, my God Oh, my God Tá bom, eu vi o botão Ai, caralho A mãozinha e os dedinhos de salsicha Do Gregorio Caralho, nossa, mano. Garras do Monte. E o corpo e a alma dele também, porque ele só desapareceu. Caralho, irmão, isso foi muito pesado. Insano, hein? Insano, maneiro, maneiraço, maneiraço. Melhor o Fred em peças e serviços. Desculpa como desativar a tica. Ok. Então, Fred, o um negócio é o seguinte: eu não lembro direito o caminho pro parts and service. Você vai ter que me ajudar. Entendeu? Trabalho em equipe. Sabe como é? A gente é uma dupla. Eu sou o superstar, você é o Glam Rock Freddy. Mano, o homem-música não tá aqui não, né? Oh, meu Deus. Ah, ele tá. Ah, velho. Mano, mano. Ah, não, mano. Oh, homem-música, homem-música. Puta que pariu. Homem-música. Meu Deus, eu não vim aqui antes. Ah, entra! Deslizar? Desliza, moleque! Eu tô apertando o E e você... Meu Deus, que jogo confuso. Meu Deus, onde eu tô? Ah, <risos> o Toy Fred, mano. Mano, onde eu tô? Que lugar é esse, viado? Maluco. Meu Deus, velho. Uh! Cópia para aprovação. Ei, crianças, vocês gostam de Fizz e Fizz? Acham que podem beber todos os sabores de Fizz e Fizz em um dia? Enfrentem o desafio Superstar, uva, limonada, cereja. Seu Fizz Watch registra todas as suas compras. Beba tudo. Seja o primeiro, seja a criança mais radical do quarteirão. Que propaganda mais, sei lá, forçada, mano. Beba, beba imediatamente. Não, é um não, desse lugar todo, véi. Ah, I'm hey. trapped! Chica found me and there's only one security door! Mm, how unfortunate. But I have good news. It looks like you can access the Fazbear Online Pizza Delivery System through that console. What? How is that supposed to help? Chica loves pizza. Welcome to Freddie Fazbear's Mega Pizzaplex Quick Delivery Virtual Ordering System. Congratulations. You have qualified for a free Supreme upgrade. Additional charges may apply. Let's get started. You are now in control of one of our highly qualified pizza making staff bots. Follow the instructions on the left side of your screen to force the bots to make your perfect pizza. Yeah. Uh, molho, molho, molho, molho. Molho, molho, molho, molho, molho, molho, molho. Parece merda! a Como pode sua olha esses barulho, velho. Consente gravar alguém cagando para fazer esse barulho. Meu Deus, vai! Now time for not stop. Não carne. Um oven seria ideal Meu deus que desespero, véi service. Pick two that apply. Okay. Okay. Mano, com certeza tem mais coisa pra fazer aqui, véi. Só um aviso, nessa parte eu não sabia que essa missão eu não podia fazer ainda, porque aparentemente eu ainda preciso de alguns itens pra completar essa coisa que eu tenho que fazer aí embaixo. Então, tudo que vocês vão ver agora é um aglomerado de sofrimento que eu passei nesse jogo, porque ele bugou tanto, mas tanto, que vocês vão ficar de boca aberta. Fica de olho e diz pra mim se vocês já viram algo tão cagado acontecendo nesse jogo com alguém além de mim. Oh, ok, aquela missão... Da doca de carga é aqui. Tá, qual que é o objetivo? Ai, meu Deus. Ah, tá. Encontre os controles da doca de carga. Nossa, o foda nem é a Chica em si. O foda esse. É si. Ai, caralho. Meu Deus, o Quê? É? Ah! Oh, shit! Como isso? Nossa, velho, eu tô indo pra lugares muito distantes, velho. Tá, talvez esta seja a doca de carga. Caralho, ó, o pacotão do Fred, meu irmão. Porra, bombado. Mano, eu só tô indo, tá ligado? O mapa desse jogo é estupidamente grande, velho. Ai, meu pipi! Véi. Mano, parece muito que ela fala. What the fuck? Mano, o que foi isso? De tudo que aconteceu, isso foi mais estranho até agora. Definitivamente. Bela bunda, tica. Ai, você não me viu entrando aqui, né? Cê não, não, não. não. Deixa eu sair, não consigo sair, eu, não consigo, eu buguei, foda <risos> Jogo bom, mano. Jogo bom, jogo bom, jogo bom. Esse é bom, mano. <risos> Entrar? Ah, tá. Nossa, o Fredão tá aqui, viado. Nossa, mano, o que que tá acontecendo, rapaziada? Que porra é essa, velho? Mano, na moral, Tica, você tá em todos os lugares, brother. E agora eu não consigo sair do Fred, mano. Tô apertando pra sair do Fred, não tá saindo? Vai, Fredão, morre aí. Meu Deus. Da hora, jogo. Da hora, na moral. Você vai ficar me prendendo dentro do Fred pra sempre agora, é isso? Nossa, velho, na moral. Mano, olha isso. Eu vou esperar eu morrer de novo e não vou mais entrar nele, é isso. É uma lavanderia. Bem, eu vou ter que fazer tudo sem o Fred, mano. Os varredores enxergam de longe pra caralho, véi. Isso que é foda. Mano, esse varredor tá me vendo. Mano, olha isso. Tem dois varredores aqui. <risos> extremamente parados. E dois ali me dedurando. Não, os robôs ali. Ô, oh, Chica, é ali, ó. Ali. Ela tá ali. Ele tá bem ali, ó. Ó, ó. olha ali, ô oh, Chica. Ô, oh, Chica, não. Ô, oh, oh, Chica, tu é burra. Mano, olha o tumulto que esses bichos estão fazendo. Na moral, mano, quem que contratou os malucos que fizeram a IA desse jogo, velho? Meu Deus, esse lugar é muito grande. Mano, por que que esse boneco tosco teleporta? Que ódio. Será que eles ficaram lá bugados? Deixa eu ver. Ah, lá, os bots estão ali até agora acenando, fazendo... Apontando com a mãozinha, velho. <risos> ah, qual é, velho? Qual é, mano? Ah, mano, pau no cu desse jogo, velho. Qual que é a chance de eu... de eu sobreviver aqui, mano? Mano. Qual que é o sentido desse boneco? Mano, olha isso, velho. Olha essa bundinha, bonita, rebolando. Meu Deus! Ah, <risos> beleza, Tica, na moral. Mano, eu tô andando muito em círculo. Tá foda. <risos> que susto, filha da puta! Meu Deus! Salve, Fred. Beleza, mano? Tá foda, amigo. <risos> Fred. Oh, oh. Fred, tudo bem? Eles estão me denunciando lá, ó. Pra outra. Ai, mano, olha. Olha onde o bicho aparece, mano. Momento de apreciação do personagem. Ó, eu vou entrar aqui, ela vai teleportar e foda-se. É assim que funciona esse jogo. Aí, ó. O jogo é todo bugado mesmo. Dá pra eu ficar só andando pela e pra cá. <risos> Tá bonita, Tica Você tá solteira? Isso, Tica, eu tô lá Vai me buscar, vai buscar eu lá, vai Mano, olha isso Eu entro no bagulho, ele não carrega As duas, Tica, de novo, velho Tá vindo atrás de mim porque Vem aqui, Tica, vem conhecer sua irmã gêmea Tá bonita igual você, ó